Depois de dois anos sem atividades presenciais, os sons voltam a tocar no Vale. É o Festival Internacional de Inverno da UFSM que reúne professores, estudantes e a comunidade em uma semana repleta de cultura, gastronomia e música. É uma troca de experiências muito grande. Né? Os alunos que vêm para cá eles passam por uma seleção né? para inscrição através de vídeo. E ele tem contato intenso durante uma semana com professores que vêm de centros de excelência do Brasil e do exterior, né? universidades, conservatórios. Então essa troca de experiência nessa semana intensa aqui em Vale Vênito é muito boa. O evento recebe músicos brasileiros vindos de diferentes estados e também de outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e Alemanha. Bom, com certeza é uma experiência única, né? principalmente para estudantes de instrumento no interior do estado. É uma oportunidade de a gente estar em contato com professores de fora do país e também de professores de instrumento renomados aqui do nosso, do nosso próprio país. Né? É uma experiência com certeza engrandecedora né? para todos nós, são conhecimentos novos, é troca de experiência com gente nova, aprendendo coisas novas né? e podendo mostrar um pouco do nosso trabalho também para o pessoal que vem de fora. Este professor americano participa do festival pela primeira vez e confirma: aprender e ensinar em um lugar como este faz a diferença. Well, the surroundings are gorgeous. You couldn't ask for a more beautiful place to to be. The mountains, the um the plants, the flowers, uh the food's been awesome. But really it's about the students that are here and how wonderful they are and how much they practice and work hard. Um, They're constantly trying to improve, and uh, it's been a pleasure to work with them. There's not much outside interference. So the kids are here, they're here to practice. So um, I, it's a wonderful experience to, to be here with the, uh, the students that are working so hard. They really want to play well. E aqui, a música não é só para quem está aprendendo algum instrumento e quer se tornar profissional. O Festival Internacional de Inverno da UFSM promove ações que vão desde concertos gratuitos e abertos ao público até oficinas de música para crianças. Junto à programação do Festival de Inverno, também acontece a Semana Cultural Italiana com jantares típicos e apresentações artísticas.